Quero te convidar para meditar comigo, compreendendo que a meditação é aumentar o seu nível de consciência, sua capacidade de discernimento, sua clareza mental. Meditar é como ir numa academia, fortalecer a nossa musculatura, cuidar do nosso corpo para que ele cuide melhor da gente. Então a meditação é exatamente acessar as melhores possibilidades dentro da gente de forma que nós possamos fazer melhores escolhas. Se familiarizar com nós mesmos de forma que você possa identificar que pensamentos você deseja escolher ter de hoje. Que sentimentos e emoções você deseja escolher ter hoje? Que caminho você quer seguir? Para isso eu convido você a simplesmente estar aqui agora, respirando lentamente, e profundamente sentindo o seu baixo ventre, sua barriguinha, subindo, descendo. Onde você sente esse estado de presença permanente. Onde nesse estado você pode identificar os seus inimigos internos e seus amigos internos. São os nossos amigos internos que nos dão a mão e nos puxam para crescer capazes de nos tirar de uma depressão, num estado ansioso, no estado de medo. Fique atento para os, para os inimigos que estão te puxando, né? estão te puxando para eternizarem determinados sentimentos, eternizarem determinadas emoções. Seja o senhor a senhora do seu próprio destino. O então, meditar na essência é você se familiarizar com você, passar a conhecer você melhor. Então, nesse momento em que você inspira e expira, desfrutando da atenção, sinto o ar entrando, trazendo energia, sinto o ar saindo, relaxando o seu corpo, a sua mente, aumentando a sua capacidade de discernimento, de clareza te trazendo mais equilíbrio te trazendo a força interior que promove em você a autoconfiança a sua alegria a sua paz sinta-se merecedor de ser uma pessoa feliz uma pessoa de sucesso uma pessoa saudável. Convide o seu corpo a entrar no estado de gratidão, criando as condições favoráveis para que você opere na sua vida com discernimento, com alegria, com coragem tendo a coragem de ser a sua melhor versão. Então mantenha a sua respiração, acompanha a melodia suave, que te nutre, que te inspira. Simplesmente deixe ir o que precisa ir. Deixe ir pensamentos e sentimentos que não te servem mais.